Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anjos. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza, agradecemos a Ele pela parceria, pela escuta fiel e carinhosa de cada um de vocês. Então, que essas vibrações de paz envolvam o seu lar, sua vida e suas necessidades. Nós estamos na companhia dos amigos Regina Célia e Renato Souza. Sim. Hoje nós finalizaremos o capítulo 6 né, do livro Plenitude, Joana, através da mediunidade do Divaldo. É, falando do altruísmo Isso. Vamos lá uhum. Renato então, lá Estamos tá. já no finalzinho do capítulo Três parágrafos para terminar Ela diz assim O sábio reconhece a área extensa Que tem diante dele para ser conquistada E vive mais do que fala e ensina mais pelo exemplo Do que pelas palavras é, quando, eu, Deixa eu fazer um comentário <risos> Não é? A gente raciocina é. E tudo, enfim é, Jesus, né? Pelo exemplo, não é isso? Ele falava, sim, ele não escreveu nada, mas ele falava e exemplificava acima de qualquer coisa. E é isso que a gente deve buscar sempre, o exemplo. Por pior que tenha sido a sua conduta, nessa oportunidade que você está tendo de reencarnação, até hoje, ou até o minuto passado, você sempre tem uma oportunidade de fazer, começar a fazer diferente. Porque a vida é sempre feita de recomeços, não é? E a partir desse momento, então, você tem como exemplificar. Eu consegui largar o vício. Eu consegui né, é, me afastar desta ou daquela situação. Ou ao menos estou tentando. E é esse exemplo que mostra aos demais, não só aos encarnados, mas muito mais aqueles que nos veem e que muitas vezes nós não vemos, né Miranda? É interessante, porque você falando do exemplo e lembrando, evidenciando Jesus, olha, ele esteve conosco, chegou né, na manjedoura, ele já foi a primeira lição tem toda uma vivência dele na infância. Que Maria de Nazaré vai dar uma referência dela no livro Boa Nova, quando está conversando no capítulo precursor. Ela conversando com a Isabel uhum. sobre João e o Batista. E, o, João Batista e Jesus. Isso, isso. É? É. Mas aí nós vamos observar que na sociedade judaica, a partir dos 12 anos, o menino. Ele deixava de da convivência mais no ciclo feminino, na sua realidade ali doméstica, já para entrar a nível de companhia masculina, de ir ao templo, entendeu? É interessante, porque foi com 12 anos que Jesus chegou no templo e pregou para os Sim. doutores da lei que estavam ali. E ficamos refletindo, quando Maria, quando José encontra, Maria encontra, Jesus no templo, achando que ele estava viajando com a caravana E dá conta que ele não está junto Volta a Jerusalém e encontra ele pregando não é? é ele estava falando de coisas que na infância dele ele, Ela já devia conviver com um comportamento infantil A nível de um corpo frágil, mas não de imaturidade uhum. Sendo ele o governador da terra E mais tarde, quando ele vai falar é porque a ação dele convidou alguém a refletir. Aí ele vai explicar. Porque a conduta dele era exemplar. E aqueles que conviviam com ele indagavam, porque tinham dúvidas. Compreendiam a Torá de um jeito, via os exemplos distorcidos dos sacerdotes e dos fariseus. E Jesus, daquela maneira simples, despojada, numa autêntica integração com o Pai, eles faziam as perguntas. Mestre, por que isso? E aí Jesus começava a materializar com a voz o que aí, o exemplo dele já tinha colocado. Uhum. Por isso que nós temos a grande capacidade de modificar os outros pelo nosso exemplo. Sim. Só assim a gente é consegue é, modificar é, é, alguém, é, é, né? envolvendo o outro nos nossos exemplos. Sim. Porque né? nem sempre a nossa fala tem o magnetismo da autenticidade de uma vivência. Tem pessoas que têm momentos que, quando a gente está passando pelo buril e a gente fala, a gente está falando com um pouco das marcas e da emoção, no nível da nossa imperfeição, mas já no desejo de continuar lutando para acertar. Mas quando você exemplifica numa autêntica situação, o seu exemplo tem um magnetismo próprio. E é esse magnetismo que envolve e arrasta. Porque você também pode colocar ações exteriores para camuflar. Não é? Eu estava estudando outro dia sobre psicopatia e uma, uma, uma psiquiatra estava falando que o psicopata é o camaleão social. Uhum. Ele, se, ele vai mudando para conquistar e vai conquistando de acordo com a conveniência. Ele, ele se transforma no que ele quiser para te conquistar. Então, você pode ter... Se essa ação foi elaborada só para o outro ver, ela é oca, é vazia. É aquela situação do de da vida eterna, que a, quando a casa transitória está passando naquela região, hum. que na, a narcisa joga as redes com os, com os socorristas, muitos espíritos sentem a aproximação de perigo, porque é instintivo E eles querem segurar as redes para saírem dali, porque o objetivo é entrar na casa e fazer a baderna. Mas quando eles tocam nas redes, elas se diluem. Uhum. Somente aqueles que estão sendo sinceros é que conseguem se firmar na rede. Então a gente sempre reflete. O homem de bem, ele é um homem de bem não pelo que ele faz, mas como ele faz. Porque esse fazer é autêntico de alguém que não se julga melhor, não se sente mais, mas está sendo sincero nessa luta. Perfeito. É. Ela é. continua dizendo, Quando são desenvolvidos os passos que contribuem para o altruísmo, e se adquire sabedoria, ilumina-se o espírito e a vida ganha sentido, superando-se os limites de tempo e espaço face à grande meta que se deve conquistar. Os sofrimentos cedem, então, lugar à paz, porque desaparecem os fatores kármicos, vencidos pelas novas ações libertadoras e porque não sejam geradas causas atuais negativas. O futuro não se desenha sombrio nem ameaçador. Assim, o altruísmo viceja na mente e no coração, já não sendo mais o homem quem vive, e sim o Cristo que nele passa a viver. Conforme acentuou Paulo, e o sentiram outros mártires, heróis e sábios, de todos os tempos que se entregaram ao altruísmo em favor da humanidade. Terminou ela isso. no capítulo aqui, muito bem, né? Sim, lembrou esse Paulo. Final foi perfeito. Isso, lembrou Paulo, é. né? Pelas mãos do, do Divaldo Franco. Aqui lembrou Paulo, lembrou toda a mudança, lembrou, lembrou todo o momento. Aquilo que a gente estava falando no parágrafo anterior. O momento, a oportunidade de mudança. Sempre, nunca é tarde. Nunca é tarde, é sempre a oportunidade sua de mudar, de fazer diferente A partir de hoje eu vou me esforçar E, e, e é desse, desse jeito, conforme a Regina colocou, colocou muito bem É desse jeito que você é, demonstra, que você modifica os outros Não pela imposição né? Não É pela como imposição. o lema dos alcoólicos anônimos, é, só por hoje Só por hoje então, todo dia você vai fazer só por hoje. Então, quando você vê, já, já, já houve a exato, modificação. Exato. E são tantas as mudanças. Nossa, como, como tem mudanças, né? Olha, quando você se entrega é, a, ao esclarecimento, ao estudo, não é? É, você vai obtendo condições até de, de falar sobre determinado assunto, não é? E às vezes... Nem se percebe, porque muitas vezes você diz assim, será que entenderam o que eu falei? Porque você está sendo tão assessorado, não é? Que vai buscar tá coisas. Está saindo tão de dentro. É, e é, vai buscar coisas que você diz assim, meu Deus do céu. Da onde eu tirei isso? Você fica pensando nisso, diz assim, como é que isso se encaixou assim? Pois. Será que entenderam o que eu falei? Não é? É você perguntando pro astral inclusive né é. perguntando para o espaço né e vem aquele o assim, dia confia vamos embora vamos em frente não é isso tudo é, é é seu mérito não é é o seu mérito é, é aquele é o zero valor vírgula... que o ladrão não rouba é. É as o traças zero... não comem é, é o 0,0 alguma coisa que você já conseguiu absorver e que já te dá condições de falar alguma coisa. Muito embora você troque alguns nomes e tudo mais, mas faz parte, Sim, é assim mesmo. Mas Para não personificar, geral, porque o socorro é divino <risos> e é necessitado é <risos> <de> você. <risos> mas falar no todo, no né? contexto, você já conseguiu ali... É, Falar o que veio, né? Exato. Ali, é, independente exato. de guardar nome, guardar sim, títulos, sim, guardar... Sim. Mas o teor já está já, já ali. Já está ali. Já tá ali né? É isso. É, é a mudança, né? É a proposta de Jesus. É, é, é isso que a gente tem que buscar. Nós temos que buscar o fiozinho da meada que está escondido lá no meio do, do palheiro. Tem que buscar lá. Mas é importante, Renato, nós observarmos juntos com os ouvintes, os ouvintes que... Para que consigamos isso, tem um primeiro passo, é não desdenharmos a nossa condição. Porque, ah, mas eu não tenho, sou capaz, é porque eu tenho tal vício, Perfeito. eu tenho tal inclinação, eu tenho tal pendor. Porque os nossos vícios, as nossas, é, as nossas atitudes de delinquentes do passado, são nosso material de trabalho hoje, entendeu? E essa é a grande é o grande momento porque diante do pai com as suas leis, toda a nossa bagagem ela é reciclável. Eu nunca vou poder operar a transformação moral com um material que é da da bagagem do Renato. Não é? Sim, sim. Porque a conquista evolutiva é, é pessoal sua. e intransferível. Perfeito. É por isso que nós não podemos julgar o outro condenar o outro, censurar o outro, não quer dizer que vamos concordar, aplaudir nem conivir. Não é? Não devemos. Quando nós começamos a raciocinar e vamos idealizando com Cristo, nós vamos começando a discernir. Então, vamos pedir condições para desenvolver a tolerância, é? a compreensão. Então, eu não preciso concordar, aplaudir e conivir, mas eu tenho... A obrigação moral comigo De não mais me colocar como juiz do outro Condenando, censurando, pichando Perseguindo, retaliando Por quê? Porque aquilo que eu estou desejando no outro É o material nobre de trabalho dele Que Deus abençoa Sim. As nossas viciações Nossa, nossa chaga moral a nossa purulência moral é o recurso que nós temos particular para transmutar essa energia através de um esforço. Por isso que a Joana também fala que o homem é herdeiro de si mesmo. Exato. Então não tem E a artífice tem da própria felicidade. Exatamente. Então não pode culpar ninguém ah. nem querer julgar aquilo que o outro está fazendo. Nem tem tá a pretensão cada que vai um... processar a evolução do outro. Cada melhorar um tem o outro, a sua herança. Um. É, a herança é, de cada é, um é intransferível. É. A sua história é sua. É verdade. Né? É de sua. Ninguém vai assinar embaixo. Não, não. É Porque sua. De an... olha, quando sairmos do corpo físico, as orações que fizerem por nós serão um bálsamo. Serão bálsamos em nossa jornada. Mas estaremos despidos diante de nós mesmos. Perante as leis que estão na nossa consciência. Perfeito. Então, ninguém vai assinar essa nossa trajetória, porque ela é individual, como falamos. Nós estamos do lado do outro. O Sirineu auxiliou na, no carregar da madeira da cruz com Jesus. Mas ele não foi crucificado no lugar do Cristo. É. Vamos para o capítulo 7. Motivos Mas também não sublimou na ressurreição Luz pura Exatamente no lugar de... é. Exatamente Capítulo 7 então né? Livro Plenitude, Joana de Ângeles Espírito Divaldo Franco, motivos de sofrimentos Ela começa dizendo assim Na busca incessante do prazer o homem transfere exteriormente de uma para outra sensação, sem dar-se conta de que o desequilíbrio gerador de ansiedade é responsável pelo sofrimento que o aturde, ameaçando-o de desespero cruel. Enquanto não se resolva por selecionar os valores reais daqueles aos quais atribui significado e que são apenas fogos fatos, Terá dificuldade em afirmar-se em seguir numa diretriz propiciadora de paz Essa busca pela paz Quando a gente pega o livro dos espíritos de Allan Kardec né? é, Lá no capítulo das penas e gozos futuros da 965 a 982. Né? Nós temos questões importantíssimas que falam da busca dessa paz, dessa, dessa coisa. Inclusive, ali a gente encontra meios até de irmos na doutrina e ir buscando no livro Céu e Inferno, a declaração dos Espíritos, assim, de acordo com as situações que eles se encontram. Né? Todos nós precisamos. A, a paz que nós temos hoje aqui é a paz das paixões. É a, pa, é a felicidade Sim. das paixões. Ela é transitória, ela a é ilusão A ilusão da sensação física. perfeito, né, Miranda? Não é isso? Concordam? É isso, é verdade, verdade. É. É, é, é a ilusão. Nós criamos essa ilusão. É, é. É? Uhum. Sim, sim. Quando sim. nós nos resolvemos por selecionar valores reais, passamos automaticamente a selecionar nossa companhia mental. Uhum. Com quem nós vamos partilhar nossos pensamentos, ideias, ideal, objetivo. É. Muda a sintonia. Sim, sim. E ela continua, vivendo sob a injunção de uma máquina que lhe impõe necessidades a serem atendidas e o predispõe a falsas necessidades perturbadoras, ele opta pelas últimas, que são produto das sensações do ego dominador, empurrando-o para as aspirações mais grosseiras em detrimento outra sutis e enobrecedoras que adquirem resistência na renúncia no esforço elevado, na abnegação, no cultivo da vida interior, no domínio da matéria pelo espírito. Aí, exatamente o que estava falando, Isso. né? Perfeito. Que deveria ser ao contrário, né? A troca de valores. É exatamente a, a inversão de, de, de, é. dessa situações. É a inversão de valores. Né? De é. valores né? O corpo deve ser considerado um instrumento transitório. Para o ser eterno, temporariamente num santuário, né? Faça a finalidade edificante de propiciar à alma a sua ascensão, mediante as experiências iluminativas que faculta, nos aspectos moral, espiritual e intelectual, pelo exercício das virtudes que devem ser postas em prática, e jamais para atendimento das sensações que lhe caracterizam a constituição molecular. Aí eu lembro do Chico, né? Devemos cuidar da, do corpo como se fôssemos viver nele para sempre. E da alma como se fôssemos desencarnar amanhã. Como se fôssemos morrer. Ou seja, Devemos cuidar se dos dois é... Para poucos, exatamente, né? Exatamente. Como se fôssemos morrer amanhã. A grande maioria ainda vai morrer. Né? Infelizmente. Deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, sim. porque são mortos de acordo com os, os valores, objetivos e escolhas. Que eles adquiriram ali, é. né? até aquele momento. É. Sim, Sim, com certeza ela continua dizendo certamente aqui não cabe também o comportamento aceta, alienador que fomenta a fuga da realidade aparente porquanto o importante é a vida mental modeladora da física pode se mudar de lugar sem alterar a conduta vivendo-se um estado exterior e outro íntimo pela falta de sintonia entre as duas formas de vida surge a desagregação do indivíduo, com o aparecimento de neuroses e psicoses devastadoras, impondo sofrimentos que poderiam ser evitados caso se permitisse uma melhor compreensão das finalidades existenciais. É, nós, nós temos um propósito né, de, na, nas reencarnações, nós temos um propósito de evolução, nós temos uma... Né, é, é um objetivo é isso no entanto, esse ser espiritual esse agente traz uma cadeira materializa é, uma cadeira aí agente tá vendo no entanto Olha, esses, esses... esse estômago é, ambulante. É, é. esses objetivos que nós temos né é, eles são deturpados ao longo da nossa do nosso caminho ao longo da nossa traje, trajetória é verdade. Por causa do mau uso do nosso livre-arbítrio. Os ouvintes ouviram um eco aqui nas nossas vozes. É um ser que está é condensando energia para se materializar. Isso, o Espírito encarnado né que adentrou ao, ao recinto agora, né, é, abriu a porta e dá esse eco na voz da gente. aí Então não se assustem, vai voltar ao normal. Pronto, voltou. O Espírito encarnado está chegando né, aqui, Vai nos ajudar, nos auxiliar aqui também. Eduardo Araújo. Nos amigos, Maria de Fátima Miranda mandou tirar a cadeira. Para Meu não ter Deus. Meu Deus. Deus. É. Mas é isso, é com relação ao objetivo. Verdade. Que nós deturpamos ao longo da nossa vida por causa do mau uso do livre-arbítrio. Por causa sim. da carência de entendimento, da carência de é, ensinamento, de, né, Miranda? Sim. E é o que vai fazendo São as experiências que, a gente, que a gente, nós precisamos valorizar Não Vamos com isso é, Estender mais ainda Aquilo que nos distancia do ideal Mas diante da nossa realidade Identificar o que nós carregamos conosco E buscar a melhor maneira de começar a elaborar tudo isso Exato uhum. E ele continua dizendo Ela continua dizendo né Pelas mãos dele é, o exame na, racional e lúcido das necessidades legítimas faculta o direcionamento saudável com as compensações da harmonia íntima e do equilíbrio emocional. A ambição desmedida pelas coisas, divertimentos e gozos nunca preenche os espaços do prazer. Pelo contrário, frustram aqueles que lhe tombam as, nas ama, armadilhas. Há indivíduos que dispõem de somas consideráveis, prestígio social, fama e inteligência, graças aos quais adquirem o que lhe apraz, viajam para onde desejam, relacionam-se com os mais diferentes indivíduos e, não obstante, são atormentados pelo vazio, pelo tédio, pela insatisfação, fortes causas de sofrimento. Vamos Mas é interessante uma coisa, Miranda. É, se nós for, fizermos uma comparação com é, a nossa, os tempos passados, não, é? não tínhamos quase nada do que temos hoje a nível de conforto, né? tecnologia e tudo mais. A gente encontrava felicidade, ainda que a felicidade passageira, por causa da predominância da matéria sobre o espírito. Sim. Hoje nós temos tudo... E ainda continuamos não é? presos a uma felicidade que ainda cheios de recursos, cheio de recursos com uma série de facilidades e não somos felizes. Procurando a felicidade ainda Procurando, tendo tudo, né? É, Porque você precisa ser feliz enquanto você está aqui também. Você Sim. não veio para cá só para sofrer, para passar não. prova expiação. Não, você precisa ser feliz, ainda que passageiramente, não é? Uhum. Mas você precisa ser. É, quando ela, ela deixa claro para nós que o exterior né, não vai trazer felicidade. Isso. É tanto é? que fala que essas pessoas é, são atormentadas pelo vazio, uhum. né? Acaba, Aqui, tem, tudo, mas tem tudo, mas é atormentado pelo vazio. Perfeito. É, você vê que na minha profissão, uhum. né, o psicólogo tem essa vantagem. Que o psicólogo atende desde pessoas que estão em condições de miserabilidade às vezes passando fome até pessoas que têm muito dinheiro. E eu posso dizer a vocês, na minha profissão, eu observo muito isso. Eu já vi pessoas em situação financeira muito grave, mas que conseguem ter uma paz interior, que conseguem até sorrir. E que para elas, qualquer ajuda já traz alegria de volta para a vida delas. Mas quando eu atendo uma pessoa que tem muitos recursos, e eu fico observando... É, porque a gente fica observando isso natural, porque a gente aprendeu desde pequeno que ter dinheiro, ter poder é sinônimo de ter felicidade, quer dizer, você pode ter o que você quiser, você tem a melhor casa, você tem o melhor carro, você pode viajar para onde você quiser, enfim, você vai na rua, você come aquilo que te der vontade, é Parece, assim, um, um conto de fadas para muita gente. Né? Poxa, eu posso ter o que eu quiser. Uhum. E aí eu olho aquela pessoa que está ali na minha frente, buscando ajuda. Ela tem tudo materialmente falando. A emoção está diluída. Mas a pessoa está falando que Sim. quer tirar a própria vida. É. Aí você fala, meu Deus, se as pessoas imaginam que ter tudo materialmente falando era felicidade, por que essa pessoa está falando em tirar a própria vida? Se ele, entre aspas, tem tudo. É porque na verdade ele não tem nada o tudo é nada é. Às é. vezes é tão pobre que só tem o dinheiro é, Essa é. frase que a Miranda usa eu adoro é. Né? É. De quem é essa é. frase? É eu não sei, com certeza é não é frase minha não. Já Coisa que uma frase não Eu vou, posso dizer de quem é a frase? Eu ouvi é? essa frase de um preto velho é? Ouvi. Pois é. Mas é perfeito. É, é tão perfeito. pobre é. que só tem. Não, Chico Xavier. tá Também, É preto é. velho, é. tá tudo na é, porque o bichinho tinha uma intimidade sim, em todos os terreiros. Sim, sim, <risos> ele entendia de, os é. Chico, é. entendia de todos os riscados. Chico, com uhum. mediunidade, entendia de todos os riscados. Então, é. certa vez ele falando para alguém: É, meu filho, às vezes a pessoa é tão rica que só tem. É tão pobre que só tem o dinheiro. Exato. E aí, Lembra? isso não quer dizer que a gente está aqui. Apregoando, que é a pobreza, nada disso. Mas lembrar da frase de Jesus: busca primeiramente o reino de Deus Exato. e a sua justiça. E o restante lhe será dado por acréscimo. Porque você pode ter o dinheiro e fazer com que esse dinheiro traga felicidade não só para a sua vida, mas para a vida de é. muitas pessoas. É às vezes a pessoa não tem maturidade para ter sem se perder. Uhum. Porque quando você não tem, mas tem a dignidade de aprimorar recursos, os recursos, você vai usando aquela sua necessidade como objetivo de luta diária. E acabou, acabou o tempo. Pois é. Que Jesus nos conduza. Muita paz a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.